Eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui, mas eu tô um pouquinho nervoso, né, eu tô suando um pouquinho, minha mão tá tremendo um pouco também. Faz tempo que eu não gravo isso aqui, né, não sei nem como é que faz, mas acredite se quiser, isso aqui é mais um vídeo do canal Elefante Literário. Vamos lá, né, algumas explicações, primeiro aqueles vídeos, né, o primeiro vídeo assim... Depois de uma volta que a pessoa vai fazer é igual o primeiro vídeo de VEDA, é só explicação, não sei o que, nada de conteúdo mesmo assim, informativo. Eu queria começar dando uma, uma contextualizada, né, fazendo uma retrospectiva do que aconteceu. 2018 foi, o, foi a última vez que a gente postou vídeo no canal, acho que foi 2018, foi um ano muito bom nas leituras, na verdade não, foi janeiro de 2019, acho que a gente postou dois vídeos ainda. Mas 2018 foi fantástico, eu li tipo 60 livros e tal. Mas 2019 foi péssimo em relação às leituras, assim, pra mim, pra que eu considerava naquela época. Porque isso é muito relativo, né? O que é bom pra mim, não é bom para outra pessoa, o que é bom pra outra pessoa não é bom pra mim. E aqui no canal a gente sempre pregou, a gente sempre pregou aqueles. A gente sempre foi da ideia de ler o que lhe convém, de fazer, né, com relação às leituras. O que você tiver vontade, não se sentir pressionado nada. Tanto que a gente veio é, diminuindo as nossas parcerias ao longo dos anos. Desde que a gente começou em 2015, 2016, por ali. Mas o cérebro humano, assim, não funciona de acordo com a nossa vontade de verdade, né? Ele funciona do jeito que quer. Então a pessoa acaba meio que entrando numa paranoia, numas neuras, por causa de quantidade de leitura, por causa de meta a ser atingida e tudo mais. E essa coisa que é, assim, não é legal, né? Venhamos e convenhamos. Aí o que é que aconteceu? Depois de 2018 ter sido um livro. um, um livro. Ó. <risos> surtando já. 2018 ter sido um ano muito bom em leituras, 2019 começou também nesse passinho, né? O janeiro foi muito bom, apesar de não ter gravado muitos vídeos, foi muito bom nas leituras, eu li sete livros, eu acho, quatro deles foram muito bons, tipo, muito top, assim, e eu fiquei naquela ressaca, né? A pessoa entra na ressaca. Fiquei com medo de frustrar minhas expectativas e meio que cansei um pouquinho também, porque eu vinha lendo muito e, enfim, tem uma hora que a pessoa cansa de tudo. Então eu fiquei morrogado de ler a partir de, de desde janeiro de 2019. Já li mais alguns poucos livros naquele ano, ano passado, mas aí foi, foi só isso mesmo. Acabou que essa, essa preguiça, né, essa ressaca que aconteceu junto com as rotinas, minha e de Carol, que não se batiam, é, os corres da vida e tudo mais, a gente foi deixando para amanhã deixando para amanhã, deixando para depois as coisas de, do canal, marcando é, gravação para depois. E acabou que a gente foi adiando e nessa historinha a gente ficou mais de um ano sem gravar vídeo aqui, né? E desaparecemos, meio que desaparecemos das redes sociais do canal. Não desaparecemos completamente, óbvio, porque a gente tá sempre nas nossas redes pessoais. Tanto no Twitter, como no Instagram. E é isso. O que aconteceu comigo particularmente foi que eu sempre, sempre assim, né? De vez em quando, ia e voltava essa vontade de voltar a gravar vídeos pro canal. Mas aí é, eu tinha o receio de perder o jeito como eu acho que eu tô tendo agora, mas a vontade sempre continuava, né? O que acontece quando eu e Carol, a gente tava gravando frequentemente, é que eu cobrava Carol e Carol me cobrava muito mais. Então tinha essa cobrança mútua e acabava que ninguém se acomodava 100%, né? E as coisas iam dando certo. Isso porque eu, particularmente, sozinho enrolo muito, né? Eu sou o rei da enrolação. Aí o que aconteceu? Recentemente outras pessoas voltaram a gravar vídeos pro YouTube. Eu voltei a assistir alguns vídeos de Booktubers que eu tinha parado de assistir. Em 2019 eu acho que eu não assisti vídeo de ninguém. E fui assistindo aos pouquinhos alguns vídeos e veio crescendo mais aquela vontade de gravar vídeos. Aí eu comentei com algumas pessoas e recebi incentivo para gravar. E aqui estou. Como eu já estou dizendo né, desde o começo, eu acho que eu perdi um pouquinho o jeito, mas isso a gente vai recuperando com o tempo, correto? Queria agradecer muito aos inscritos que, que vêm nas nossas redes sociais, que têm vindo nas, nas, nas nossas redes sociais particulares falar com a gente, perguntar do canal, é, dar apoio, mesmo que não seja para falar sobre o canal também, que está ali sempre interagindo e tal. Isso faz com que a gente lembre, faz com que eu, particularmente, lembre da época que a gente tava gravando. da época, como se fizesse mil anos, mas aqueles <risos> do ano retrasado, quando a gente estava gravando muito, até ano passado, né? Começando ano passado. E, e, e que essa vontade sempre fique ali, né? Que a gente sempre fica com essa lembrança fresquinha na memória, Aqui Uma coisa que tá, que provavelmente vai acontecer, mas eu não sei em que ponto tá, porque se você tá assistindo esse vídeo é porque já aconteceu, é a edição do vídeo. Ao longo desse tempo eu perdi a licença do Premiere, não tenho mais como editar os vídeos, mas aí eu tava procurando algumas coisas, alguns programas para editar, pra ver se eu consigo, de alguma maneira, é, deixar as coisas bem ajeitadinhas aqui. Se eu não conseguir, na verdade, provavelmente eu consiga, mesmo, nem que eu mandei esse vídeo bruto do jeito que ele tá. Mas aí, se vocês estão assistindo, é porque provavelmente deu certo de alguma maneira. Mas a ideia é essa, né? Que eu tô em fase de testes na né? edição, estou reaprendendo tudo, porque eu esqueci completamente como é que faz tudo desse canal. Como é que mexe no YouTube, como é que edita vídeo, como é que grava, como é que mexe em luz e, e cenário e tudo. Mas eu improvisei isso aqui. Mas a ideia era justamente gravar alguma coisa para publicar logo, senão ia ficar enrolando ainda mais, né? Por isso que tá meio bagunçado esse vídeo aqui, mas as coisas vão dar certo no futuro. Então é isso, vale lembrar, né? quase eu esqueci e comentar, só comentar, né, pontuar, que no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá vivendo em quarentena, né, estamos em, que ano, acabou de começar, junho de 2020, e é isso aí isso todo mundo dentro de casa, e esse é um ponto que vale, vale ser comentado, só pra as pessoas se situarem mais ou menos, né, em que momento elas estão assistindo esse vídeo. Eu vou tentar fazer o meu melhor aqui no canal, como a gente sempre tem feito, né, desde o começo, espero que que, que dê tudo certo, conto com o apoio de todo mundo, é, manda para seus amigos, para eles conhecerem também o Elefante Literário. Sai assistindo o vídeo tudinho desde o começo até aqui. Porque isso com certeza ajuda a gente também, né? Não esquece de deixar seu like, seguir a gente nas redes sociais. E eu acho que é isso. alguns momentos, me faltou um pouquinho o ar. Eu reparei que eu fui falando, falando, falando. E esqueci de respirar. Tô nervoso com essa essa gravação, mas vai dar certo, show!